Boa tarde a todos as estão aqui. Inicialmente, a queremos organizar o Conselho Federal de Psicologia, juntamente com a UAB é, Federal, é, pela iniciativa, pela promoção do evento, né, tão importante nessa discussão que nós temos que fazer, exatamente nessa intersecção da psicologia com o direito. Né? Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, fazendo essa mediação, dessa vez com pessoas tão com companheiros tão ilustres como a Cristina Ratter, como o Dugino né? então vamos aproveitar o máximo do nosso trabalho de agora nesse início da tarde eu gostaria de passar a palavra inicialmente à Cristina, pode ser? por gentileza, Cristina fica à vontade você tem cerca de 30 minutos, 40 minutos tá ligada acho que tem que acertar aqui ah, inicialmente agradecer ao Conselho Federal de Psicologia o um convite ao Virgílio para participar dessa mesa que é para mim uma honra e dizer que eu penso que a pergunta né, que serve de título à mesa é né, por que o manicômio ainda existe? Que, é, eu fiquei pensando e resolvi fazer uma reflexão é, passando inicialmente né, pelo, pelo campo até da filosofia, mas é, porque a filosofia de Spinoza ou de Deleuze é, tudo que existe existe necessariamente, quer dizer, se existe é porque tem quem queira que existe, é porque tem forças que mantêm é, é, essa, essa coisa, no caso da instituição do é manicômio judiciário, é, judiciário, continuando a sua existência, né? desafiando os tempos. Então, que forças são essas que mantêm o manicômio judiciário existindo? Né? Então, inicialmente, eu reportando ao meu livro Criminologia e Subjetividade que foi escrito, na verdade ele foi publicado em 2003 mas ele já dizia respeito a uma prática que eu desenvolvi no final da década de 70 no Hospital Penitenciário Roberto Medeiros e, e, e o que eu pensei a respeito né, daquele início de experiência com isso depois eu continuei, trabalhei no, nos do no Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro por dois mandatos e fui, inclusive, vice-presidente do Conselho Penitenciário no segundo governo do Brizola, Nuno Batista, né? Então, quer dizer, posso dizer que, desde quando eu digo que eu nunca o meu avaraz não chegou, porque desde que eu trabalhei com o Roberto Medeiros eu depois... Fiquei ligada a esse assunto e ainda continuo ligada até hoje através de pesquisa na universidade, né? em pós-graduação e tudo mais. Então, minha hora de soltura ainda não chegou. Mas, nesse livro, eu fazia a seguinte reflexão: de que a psiquiatria é um dos discursos dos quais se valeu o direito penal para mudar a tudo que se entende por punir, né? para embasar de uma maneira diferente o direito de julgar e de punir. Não foi o único discurso. No final do século XIX, havia um contexto de ampliação das barreiras no direito penal, numa crítica cientificista ao direito penal, acusando o direito penal de não ser científico, né, e de e buscar-se eh, dispositivos que, se, que permitiria fazer uma coisa que frequentemente os juristas da época definiam como sendo criar leis especiais para homens especiais. Então que o direito tinha um problema, porque ele queria tratar todos igual. E isso não era científico. Ele tinha que fazer diferenças, descobrir então personalidades que são diferentes e aplicar penas diferenciadas para essas personalidades. Então essa reflexão é, começou a ganhar força no fim do século XIX e no Brasil, no início, até o início do até os anos 30 né, que foi quando finalmente no Código Penal de 1940 é, se adotou a figura da periculosidade então toda essa reflexão no campo jurídico ela, no Brasil ela também começou ela coincidiu com o fim da escravidão né? quer dizer então essas ideias que nós importamos né, de Lombroso, de Ferri é, elas se aclimataram de uma tal maneira que elas ganharam um novo significado acho que é a antropofagia que se chama isso né? que as ideias aqui adquirem são, são comidas, né? são digeridas e depois elas viram nossas né? então acho que foi o que aconteceu porque tinha o fim da escravidão que precisava então tinha uma massa de pessoas que estavam incomodando justamente por isso, porque eles eram ex-escravos no país, que depois proclama a república e que bom, é, compartilhava né, dos princípios democráticos, republicanos mas ao mesmo tempo tinha uma massa de pessoas que não se queria é, que fossem cidadãos iguais aos outros Quer dizer, havia, havia esse questionamento será que esses ex-escravos merecem virar cidadãos? Então, esse discurso de que existem alguns seres anormais que são de cidadãos diferenciados, ele caiu como uma luva aqui, e eu acho que caiu como uma tão apertada que até hoje ela não sai. Né? E é, o que nós temos, é, então, para fazer uma reflexão sobre a situação das nossas prisões e também na, em relação ao nosso manicômio judiciário, que, por sinal, primeiro foi fundado tardiamente, se você comparar a Europa, né? só em 1921 que nós passamos a ter o um manicômio judiciário e, então é, mas para fazer essa reflexão sobre as nossas instituições totais, nossas instituições de confinamento a gente não pode perder de vista esse fim tardio da escravidão né? tanto que tem um colega meu lá na universidade Francisco Leonel né, Fernandes que disse uma coisa que eu Achei muito bom, que eu até adotei para mim, que eu disse que para estudar é, saúde mental hoje em dia, a questão do hospital psiquiátrico, ele agora não, não gosta mais de estudar nem psicologia nem psicanálise, ele agora só quer estudar sobre escravidão. Porque para poder entender o asilo, né? a, a permanência do asilo entre nós como apesar de tudo, todos os esforços e toda a militância, que eu não quero minimizar, não, depois eu vou voltar a isso, mas nesse início trazer a questão do fim da escravidão, do fim tardio né? e para nunca e para muitos, nunca de fato um fim né? porque nós é, verificamos que aconteceu aqui no Brasil, uma coisa que o Joaquim Nabucco dizia, que ele alertava né, que se nada fosse feito, que o puro, puro e simples fim da escravidão não resolveria o problema, porque tinha alguma coisa que precisava ser feita, a nível das subjetividades, né, tanto daqueles que foram escravos, quanto daqueles que escravizaram, né, então precisava ser feito um trabalho subjetivo para que a, a escravidão de fato terminasse. E, eu acredito que não foi feito. Bom, mas voltando um pouquinho, é, eu acho que a questão do manicômio, por que ele continua existindo, é, é que nem a questão do capitalismo, como disse um, um filósofo francês, ele é filósofo e economista, né? é uma combinação engraçada, é, Frederic Lergold, então ele diz que o capitalismo, já foi explicado, já foi muito explicado, Explicado o suficiente, agora se trata de acabar com ele. Então, a mesma coisa, o manicômio já foi explicado. Então, assim, eu não vou nem pretender explicá-lo mais uma vez, já que tem várias pessoas que já, acho que, dedicaram a vida a explicá-lo. Agora tem que acabar com ele, mas é aí que está a dificuldade, né? Por isso estamos aqui, né? Mas esse é mais um exemplo do quanto as nossas teorias os nossos saberes, principalmente nesse capitalismo que vivemos hoje, né? é, e que o conhecimento é tão abundante, né? basta você abrir na internet tomar todas as teorias que você quiser, ao alcance da mão, e nem por isso nós nos tornamos mais capazes de mudar o mundo que a gente vive. Talvez muito pelo contrário, porque aquele excesso de teorias é, e também, por outro lado, uma dissociação da, das práticas, né? uma dissociação da, dos aspectos afetivos, né? da compreensão das teorias. Né? Então, essa dissociação também é muito grande. Então, talvez seja por isso que as teorias elas fiquem muito no registro é, de pouca eficácia no sentido de transformar. E esse é um problema que a gente realmente tem que superar, porque o mundo para produzir conhecimento. Né? A universidade é muita universidade, é muito título, né? é muito papel, mas a prática não é tão animadora assim. Né? Bom, um é, outro elemento para a gente pensar é a questão do grande encarceramento que nós vivemos, né? que para mim tem muito a ver que o manicômio não acabou e não acabou porque as prisões também não acabaram. O, o fim do mundo, na década de 70, diz o Noé Bacan que né, o mundo se preparava para um possível fim ou, pelo menos assim, uma diminuição da população carcerária em vários países. Ele começa o livro das prisões da miséria assim. Né? E depois ele diz que, nos anos 80, foi o bom das prisões. Os Estados Unidos aumentou quatro vezes a sua população carcerária. Então, isso correspondeu, no Brasil, né? não esquecendo, acompanhando essa mesma tendência, hoje é considerada a terceira ou quarta população do mundo carcerária. E, então, nós podemos dizer que estamos em vigência do que Leuco Lacan chamou de Estado Penal, que é o um modo de gestão dos pobres no capitalismo neoliberal. A gestão da pobreza está se dando pela via penal em muitos países. Há alguns países escandinavos, alguns países que, de vez em quando, a gente vê o Facebook, fechou algumas prisões, aonde fechou a prisão, fica todo mundo contente e comemorando. Mas é um caso, comparando com a gente, é um caso isolado, porque de fato aqui nós estamos em plena ascensão né, da, da quantidade de pessoas presas. É, então e mais uma característica das nossas prisões é de que elas persistem sendo uma coisa também que eu chamei no meu, nesse meu livro que eu citei Criminologia e Subjetividade no Brasil é, dizendo que as nossas prisões nunca foram penópticas é, elas eram Hoje talvez já tenha as manópticas, acho que os presídios federais são assim, e tal, né? mas assim, elas são, que eu chamei, elas contêm regiões de amontoar humanos. Então, são pessoas sem nome, são, e isso é a expressão do, dos manicômios né? que eu li. É, é, comprova ainda hoje, quer dizer, são espaços que em muitos casos são esses amontoados que, de com pessoas sem nome sem história, sem pontuário né? e que cuja assim, e às vezes se vê né, que ali naqueles mesmos espaços trabalham psicólogos bem intencionados, que, que até gostam das ideias né, transformadoras, dessas coisas do Pai lindo do Pai PJ conhecem, mas nem por isso deixam de é, nem por isso agradotam, por razões que são um pouco mais pós né dizem assim, não, mas isso é cada estado é de um jeito, então aqui não dá para fazer então assim, é, faz parte um pouco Dessa, dessa questão das ideias, né, que ficam, né, que ficam meio inoperantes, mas eu não digo que sejam só esses psicólogos, acho que é um problema, né, da nossa prática, do, do, dos intelectuais de hoje, né? é, Mas, o é, que que acontece? Então, é esse fato de nós termos essas regiões de amontoados humanos eu acho que é uma coisa bem característica do Brasil, dessa sobrevivência, dessa sobrevivência da escravidão que nós que ocorre no nosso país, né? Quer então, esse, esse fim mal, mal feito né? da, da, da escravidão, porque se continuou nesses grandes espaços, não disciplinares, em certo sentido, a gente pode dizer que esses espaços, eles são até mesmo pré-pinelianos. Eles são, às vezes, até pré-aquele momento que o Pinel disse que chegou lá e sopevou os loucos que estavam no grande internamento, né, no século XVIII, e liberou os loucos, porque os loucos ele ia tratar. Então é, só né mas aí ele foi tratar dos loucos e tirou dali, daquele lugar onde estavam todos misturados, né pessoas, outros, de outro tipo mendigos, etc mas isso, eu acho que isso no Brasil aconteceu. Não que a gente tenha que ver isso do ponto de vista do atraso, mas eu acho que a gente tem que ver isso do ponto de vista de uma, de uma situação específica brasileira, né? que é o fato de ser um país que foi um dos últimos, ou se um último, a abolir da escravidão. Isso tem que ter alguma consequência. Né? É. Então... É, eu acho que esses espaços ainda continuam existindo são espaços, eu, eu vi no relatório onde né? tem algumas práticas é, muito difíceis de ser compreendidas né? porque não pode botar uma descarga né? dentro do, de modo que o paciente possa dar descarga né? então isso não foi numa, num exemplo só, né? acho que foram alguns, algumas situações, né? não foi num lugar só então, são práticas de, que, para mim, parecem justamente esses espaços de amontoados humanos, né? esses espaços onde se coloca pessoas ali para que elas fiquem ali e ninguém se preocupa mais com elas. E isso tendo resistido, inclusive, a esse momento do capitalismo neoliberal que nós vivemos, onde se que todos sejam consumidores. E, de fato, o Brasil é, avançou nisso porque produziu mais consumidores né, recentemente, quer dizer, mais gente para consumir. De fato, isso aconteceu alterando muita coisa, mas não alterando ao ponto de terminar com esses grandes espaços de reclusão. Talvez eles tenham diminuído de tamanho, mas eles não, não se extinguiram. Né? E... Bom, então voltando, a é, é quando o manicômio continua existindo, é porque existe, existe desejo de que ele seja mantido, como a gente estava tá conversando outro dia, o ensino tedesco, né? ele existe desejo aí, então... Esse desejo, acho que tem que ser entendido também, fazendo menção a Reis, quando ele diz que as massas desejaram o fascismo. Porque o desejo não é essa coisa bonita, né, que só se deseja coisa boa, também se deseja coisa ruim. Né? Então, o fascismo, as massas não foram enganadas, disse Reich. Né? Apesar de que o cinema ele gosta de produzir muitos filmes contando que tinha um maluco na Alemanha, o povo também louco, e aí todo mundo enganado, sem saber o que fazer, matou seis Judeus. Não, não foi isso. Aconteceu que as pessoas desejaram, né, elas se envolveram ativamente nesse projeto, um projeto político, que tem vários depoimentos, inclusive de pessoas da época, dizendo que era uma época muito feliz, de muita esperança, que o povo alemão foi muito feliz naquele período, como nunca foi, talvez agora esteja ficando feliz, mas.. É, é lembrado pelas pessoas como uma época de muita felicidade então, desejo, mas desejo de exterminar né? de exterminar alguns que não que se achavam que não mereciam aquela felicidade então, hoje nós temos é, estamos vendo né, um contexto global muito desfavorável e, e nacional também né? onde parece que esses desejos né, estranhos, esses desejos criativos, esse desejo de aniquilamento, esse desejo de extermínio, eh, de eles estão muito aflorados, né? Então, eu, são desejos é, que eu acho que estão muito ligados à questão do crime né? porque nós vivemos em todo momento com medo do crime no Brasil né? que foi outro trabalho que eu escrevi recentemente tentando entender e porque desse, se tinha jeito, né? se esse, esse medo, que tanto tu nos é. as nossas pílulas diárias de, de medo, como eu chamei, né? Porque a gente liga a televisão, vem logo aquele noticiário, né? Que bang bang é pouco, né? assim, aquele é filme tinha, né? É mais do que bang bang. E cenas horrorosas, né? E aí, aquele temor, né, o temor do vizinho, o, o temor de sair na rua, o medo potencializado. E nós começamos o dia assim, se formos assistir algum noticiário antes de sair de casa, né, coisa que eu já deixei de fazer. Não estraga a minha manhã. Eu prefiro assistir outras coisas, tarde de manhã, mas justamente essa insistência em fatos terroríficos matinais, né? eu acho que ela só é assim, ela é insistente justamente porque ela produz tristeza, no sentido espinozista, produz despotencialização. Ela nos produz, produz enquanto seres desanimados. Né? Então, nada melhor do que seres desanimados e medrosos, né? que acabam querendo só consumir e ir para suas casas refugiados em condomínios, onde eles se acham é, protegidos, né? Então, uma vida... É, uma vida acordada, né? uma vida medrosa. Então, essa, essa produção de medo, no Brasil, ela se liga muito ao crime, mas ela na Europa se liga ao, terror, ao terrorismo ou talvez é um refugiado ou as emigrantes os os novos então, é, essa produção né, de despotencialização, ela é uma coisa, assim, planetária hoje, né? E, como o Chomsky analisa muito bem, né, é, são as grandes, as grandes empresas, né, por trás das grandes empresas de mídia, né, que estão ligadas e que têm interesse em, em, em vincular essas notícias, e esses programas e também esses filmes, né? Tipo, como é que eu estava falando ainda há pouco, o filme aquele que do psicólogo que faz diagnósticos incríveis, é Criminal Minds, né? que ele, ele faz os diagnósticos tão incríveis que incidam os crimes, é uma beleza, não é mais laudo não, gente, é, é peça de investigação, a gente está com o poder danado. Então, <risos> É, então, eu falei, é uma coisa mundial, é planetária, aqui no Brasil se pega esse aspecto do medo do crime, que é muito nosso, né? e ligada à questão do fim da, do não fim da escravidão, né, para mim, quer dizer, eu acho que está ligada, inclusive, a maneira como a nossa polícia funciona, quer dizer, ali está o capitão do mato, né, é o capitão do mato de novo, né, que não foi embora, né, é a maneira de, de funcionar, típica de uma sociedade que ainda considera que algumas pessoas não valem nada, que a vida delas não importa. Que se pode matá-las à vontade, que não vai ter problema. Então, essa nossa triste herança é que faz com né, que as nossas prisões se pareçam muito com masmorras, com regiões de amontoados humanos, e não com, com, com regiões, com lugares organizados a lá uh, panóptico. Né? É, só para clarificar a minha tese né, de que tem a ver com essa questão da escravidão, eu vou ler os textos aqui do, do Joaquim Nabuco, que é um, um autor que a gente pouco estuda, né, porque a gente estuda mais Foucault, né? Eu, inclusive, já, já estudei muito Foucault, mas agora vai descobrir o Joaquim Nabuco, né, eu estou gostando. E, então ele, ele fala umas coisas geniais. Bom, ele diz o seguinte, que o nosso caráter né, brasileiro, o nosso temperamento, a nossa organização, toda física, intelectual e moral... Acha-se terrivelmente afetada pelas influências com que a escravidão passou, 300 anos a permear a sociedade brasileira. A empresa de anular essas tendências é superior, por certo, aos esforços de uma só geração. Mas, enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Assim como a palavra abolicionismo, a palavra escravidão é tornada este livro no sentido ato, é anunciando lá no prefácio do livro dele, né, o abolicionismo. Então ele diz que a palavra abolicionismo não significa somente a relação do escravo com o Senhor. Significa muito mais a soma do poder, a influência, a capital e clientela dos Senhores todos. O feudalismo estabelecido no interior. A dependência em que o comércio, a religião, a a pobreza, a indústria, o parlamento, a coroa, o Estado, enfim, todos se acham nessa dependência perante o poder agregado da minoria aristocrática. Em cujas seis alas, milhares de entes humanos vivem embrutecidos e meramente mutilados pelo próprio regime a que estão sujeitos. Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça brasileira a maldição da cor, será ainda possível desbastar, por meio da educação, a estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus moldes a exuberante vitalidade do nosso povo durou todo o período de crescimento, e enquanto a nação não tiver consciência de que não é indispensável adaptar a liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo, que a escravidão se apropriou, né? a escravidão se apropriou do organismo do brasileiro. E, então, se, enquanto não for feito isso, né, esse trabalho, ela seguirá adiante, mesmo quando não haja mais escravos. Então, acho que é, é o que, infelizmente, aconteceu, né? Então, a escravidão, a escravidão se perpetuou Agora, só que, eu acho que também, só para terminar, eu queria dizer que eu não estou, assim, com uma visão negativa, né? Porque precisa chegar na parte que eu acho que, ao mesmo tempo, que é feito esse trabalho diário das pilas de medo, né? despotencialização do coletivo via questão criminal eu acho que isso tudo é só feito diariamente porque se não fizer diariamente as coisas opõem. existe oposição existe potência do outro lado também né? existem vários elementos de potência presente na sociedade e então, eu acho que é só começar, por exemplo, no caso das cotas, né, da política de cotas. A experiência que eu tive recente de ter política de cotas na UF, e tem há muito pouco tempo, já me mostrou o quão promissor é você fazer um trabalho desse, né, justamente uma disciplina que eu estava discutindo criminologia com a turma e que tinha alunos de cotas, então eu vi que aquilo ali ia dar uma maior só que logo logo chegou o corte da educação pública e veio a breve. então agora estou esperando voltar para poder continuar mas eu acho que é, é um trabalho assim que os efeitos são rápidos né? porque reverter essa tristeza, tristeza, a gente vê que no carnaval todo mundo esquece do medo da rua e vai pro carnaval né? Já, não sei se é todo mundo, mas uma grande parte da população vai Esquece um pouquinho do nome crime e né? começa a. Então, é tudo uma questão de trabalho com a afetividade. Então, como disse o Beleza, a gente precisa é, produzir o nosso inconsciente. Se a gente não produzir o nosso inconsciente, vão produzir para a gente. Então é tomar para nós, né? É, to... a, a militância é isso, né? A militância é. E, e aqui eu acho que está cheio de militantes, né? Envolvidos em, em terminar de vez com o manicômio então a militância só tem esse problema que a gente precisa ser tão tenaz quanto eles que destinam as pílulas de medo. A gente tem que ter a mesma tenacidade deles, quer dizer sempre recomeçar, né? Mas é, eu acho que até algum momento a gente deve virar como por exemplo quando Havia, a a, a, durante toda a década de 90, o Antônio Lancete, que é aquele psicanalista paulista, Uh, Paulista Argentina, Argentino e Paris, ele ia na UF e contava para a gente uma, das experiências de Santos, né? das, das prefeituras petistas de Santos, e eu me lembro de uma experiência que ele conta do, de uma campanha que fizeram na cidade, adote uma criança nesse Natal. Ele, leve, leve uma criança de rua para passar o Natal na sua casa. Não era adotar, era passar o Natal. E, ao mesmo tempo, na cidade, estava tendo uma campanha muito forte também contra um abrigo, uma espécie de abrigo que ele estava criando, que era a Casa de Inverno. Uma experiência muito interessante e que muita gente na cidade era contra. Então, mesmo nesse contexto que a cidade, uma parte, era contra, nesse contexto, como a campanha, inclusive uma, uma rede de televisão, que costuma muito destinar pelo Jair de Medo, participou dessa campanha e eu, eu ia te contar de uma maneira muito engraçada, que eu disse assim, faltou menino, chegou o Natal e faltou menino, todo mundo queria menino, não tinha mais, já é acabado. Então, é, para mim, essa, essa história era é muito interessante, porque e eu alento, né? porque realmente eu acredito nisso que são ondas de tristeza. Acho que nós estamos vivendo uma onda de tristeza. Uma onda de conservadorismo, de medo transformado também nos piores sentimentos, espírito de vingança, farinha pouca, meu pirão primeiro, é, falta de solidariedade, vontade de punir, de massacrar. Então, tudo isso são, são afetos humanos, são experiências humanas, são ondas, né? Então, eu acredito que a gente, como militante, tem que sempre buscar produzir outras ondas. Vou parar por aqui. Obrigada. é sempre um prazer ver a Cristina né? muito obrigada Cristina é, nós vamos fazer um debate depois da de fala do outro é, cerca de três a cinco questões e vocês podem fazê-la por escrito e o então, é para aquele nosso simpático ali que acabou de cenar, né? que ele vai aí nós vamos responder um bloco aqui na, na mesa, tá, ok? então vocês podem ao longo do, do debate, da, da apresentação das falas, de, de elaborar suas questões para encaminhar para perguntas. Agora vamos ouvir, então, Virgílio, por favor. Com muito gosto. Boa tarde a todas, para todos. A todos. É, eu sempre escuto a, a Cristina com um prazer muito grande, não sei se vocês sabem, eu sou apaixonado por ela desde 1979, né? com caloristas da da indisciplina. Mas é, o que eu queria, de fato, eu trago, eu trago não para plagiar o André Guxman, né, o que faltam para essas tropas, se não é guardante, o salchichão falta o pisto. Não é isso, é porque eu preciso. Quem tem de, de ciência sabe disso, né? É, eu sou gênero assim, de ascendente né? aquário. Então, nossa, você tem que sair com duas árvores, porque se não tiver roteiro, o cara vai. <risos> então, é, é, o que eu queria dizer para vocês antes de mais nada, obviamente, a minha formação de advogado criminalista, né? ainda comendo uma, uma outra defesa, a cada dia que passa menos, a cada dia que passa mais desgostoso da minha profissão, né? posso dizer hoje que estou advogado e sou professor, né? que é professor desde o professor Professor aquele que é, não o que ensina, mas o que de repente aprende, né, mas eu queria por isso fazer umas observações, não é o esforço da UAB, na pessoa do Márcio Luiz Surtado não é o presidente federal, não é na pessoa do Oswaldo, presidente da UMPAS, não é na, na pessoa da Marisa, né? a presidente do CFT, o Rogério, esse trabalho é todo, tem um motor, né, que é o um companheiro dessas idiotas é, empreitadas, alguns até mais temerárias e temerosas, com inimigos mais poderosos, Inclusive, do que essa figura apodrecida que é o manicômio. E vou explicar direitinho por que eu chamo de manicômio. É, mas eu queria fazer uma especial menção aqui ao Rafael Tanegutti e ao ministro Sena, Sena Lima. Tá? Que desde o início é, são aqueles que proporcionaram a vocês hoje estarem com isso aqui. Sem esquecer da Maria Melo, né? obviamente, da Aston. É, é importante porque o Velho Brecht já dizia que César tem né, sobre os vários continentes, mas será que ele não tinha um cozinheiro fazendo os banquetes? Né? Então, essas pessoas que normalmente aparecem num, num, num espaço assim, bem. Bem resumido, que não lhes retrata bem que a importância né, no fazimento. É, quem está acostumado a fazer, né, sabe bem o que é isso, eu só queria fazer esse registro para não deixar passar batido. Tá? Como dizem os presos e os dois, você se segura na cadeira que a chapa vai esquentar, tá bem? Eu queria abrir com a, seguinte, com a seguinte afirmação, é um livro que né? eu livro, não só o Criminologia e Subjetividade, mas eu também o Sagrado Família, uma dupla sertaneja que eu gosto muito, Carlos e Frederico. Tá? Esse é tá o tradução do Marcelo Bax, em São Paulo, do Tempo, 2003. Eles dizem o seguinte, esse é o melhor dupla para mim, que é o Carlos, né? Eu falei que também é muito bom chifre, esse é um problema aí de, de, de com as mulheres e tal, mas eles é, são os meus caras bons. Mas... Ele, ele, ele dizia o seguinte, ideias, assim, ideias não podem executar absolutamente nada. Para a execução das ideias são necessários homens que põem em ação uma força prática. Fecha o César, não falei que tinha problema com mulher, é óbvio é, que os homens e as mulheres. Né? Mas eu gostaria de dizer-lhes que o que diz respeito aos manicômos judiciais, ou qualquer outra sinaninha que se lhes empreste, não tem dúvidas sobre a impensabilidade para o fim que se desculpa. Um desperdício de dinheiro público inabarrável. E trago claro, nos também uma certeza inabarável. É uma instituição que passou da hora de desaparecer e não de apodrecer no Relatório Brasil de Os 17 monoclonistas estão apodrecidos e apodrecendo. Marx vai dizer que a sociedade só se propõe a resolver os problemas para os quais tem a solução. Ou Marx é superficial, não é, ou está equivocado e não está. Bem sabemos que na análise da economia e da sociedade de seu tempo, ele raramente se equivocava. E que falta fazem suas lúcidas análises no nosso tempo. Um tempo e incendido, em que os jovens já nascem conservadores e acrescentando, mas parecendo inapropriado. Aqui utiliza a construção como citação e advertência. A sociedade tem solução para o problema da segregação hospitalocêntrica. E, em especial aquela luta da penalocêntrica, que é um o manicômio judicial. Ou o hospital de tratamento de custódia, ou a área psiquiátrica da unidade prisional. Vocês podem nominar como quiserem que a exploração e a segregação não mudam. A própria Constituição Federal da República não recepcionou a medida de segurança. Confiram, por favor, depois no site, eu acredito que esteja lá, esse trabalho antigo, que foi por mim, pelo professor Menelix Carvalho Neto, os novos portadores, os novos direitos, a os novos direitos portadores de sofrimento mental. Eu dizia e dizíamos naquela época que a Constituição não acepcionou de jovem de segurança. Então eu pergunto, onde que lei se segrega o portador do sofrimento mental infrator? Se há é princípio constitucional que o proíbe, se há lei que o limita, em nome da legalidade, da ilegalidade e do lucro. Outro que eu é significativo, respondemos. O que não é a mesma coisa, mas guarda certa semelhança e acaba funcionando igual, lamentavelmente. Mas a pergunta central é: por que ainda existem os todos e seus congêneres? Uma resposta não errada nem certa poderia ser aparentemente simples. É porque ainda existem os chamados outros criminosos. Ou porque ainda temos sociedades divididas em classes e o um local do pobre psicótico é a segregação assim como o local do jovem negro, pobre e de pouca educação formal é a prisão. Mas essa junção. Obrigado que trata ou que data do início do século XX, entre a modernidade da psiquiatria e do direito penal classificatório, por que permanece existindo? Por que os avanços, que é na área do direito penal, que são tão poucos, que é na área da psiquiatria, não conseguem chegar a um modelo marconial é hospital a contenção penal monopolial não serve para nada, ia dizendo, nem ninguém. Mas me lembrei daqueles que nunca com ela, os oportunistas e mal intencionados de todo gênero, ou dizemos de uma forma elegante. Os estudantes e os profissionais da corozinha do direito podem dizer: não foi o Pnel, que soltou os loucos das correntes? Foi mas continuaram os manicurinos. A reforma psiquiátrica não dispôs sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e nem redirecionou o modelo assistencial em saúde mental em relação a esses não cidadãos. isolados, afogados, espincados, maltratados, com os cromos furados para expulsar o demônio da locura e quando o século XX afinal chegou, foram cotidianamente torturados, metodonizados, eletroocultados a modernidade já chegou arrebentando e se tocar no terror. Como surge, tal como temos hoje, a ideia da prática antimanicomial? Como surge e por quê? É sempre bom sabermos e perguntarmos os porquês de tudo, mesmo do caroço que há dentro de toda a pedra. Afinal, o mundo foi construído pelos pedreiros, tijolo após tijolo. Na Londres e seus arredores, sendo destruída pelos bombardeiros nazistas, uma gama muito grande de gente estava com os nervos enfrangados, com a casa e a viola em Capos era é preciso colar os pedaços e seguir a vida. Sempre é preciso colar os pedaços e seguir a vida. Não se esqueçam disso. É certo, obviamente, no naufrágio, frágil, quando o mais importante é conseguir flutuar para poder seguir com a vida. Seja distorço ou presságio, é preciso avançarmos na luta, como fazemos aqui hoje. Mas os sobreviventes dos campos de concentração e de prisioneiros, há uma diferença não só semântica, entre concentração e de do Passaram a admitir que os portadores de sofrimento mental, sobretudo os graves, pudessem ser submetidos a uma mesma barbárie dos campos de concentração. No final, todos sofriam até morrer. Enfim, uma história que conhecemos o fim. Nossa primeira concentração. Qual é a diferença entre um campo de concentração nazista e um manicômio judiciário? Absolutamente nenhuma. Exceto o Aeropião Matinal, o Vemergão Despertino e um o Business de Azepinco mais barato, um pouco mais tarde, para garantir a paz nos frontões que se eternizam até mais além da eternidade. Os lobos sobreviventes dos delírios nazifascistas, passam a ser tratados em um lugar de onde nunca deveriam ter saído, a cidade. Nas ruínas das cidades, a organização antimanicomial se impõe e se alastra. Como em toda a guerra, os avanços tecnológicos não se restringem aos mecanismos de destruição, mas também aos de reconstrução. Pedaços de gente, ou gente em pedaços, são reconstruídos assim como casas, edifícios, cidades, países inteiros. Foi a partir daí, pode-se dizer, que nascem os psicofármacos, tal como estamos hoje, ou melhor. É. Um volume grande de recursos é investido no desenvolvimento dos psicofármacos, fármacos, que não permitir que a sociedade aceite os loucos dentro dos limites da cidade, e não estendidos fora dela, como era tempo. desse recurso, em 1957, e, sobretudo, com a proibição da violência e a aposta de que a liberdade é terapêutica, o psiquiatra veneziano Franco basala deixa a academia na Faculdade de Medicina de Padova e vai trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Gorinza, no oeste da Itália. Em 1961, Basala assume a direção do hospital e produz uma revolução no pensamento da psiquiatria, até então com duas ideias bastante simples: a melhor das condições de hotelaria daquele hospital e o um cuidado técnico com os pacientes. Ele faz acabar a violência no trato, passa a tratar os loucos como seres humanos. Tem então, não só fome e sede, alegria e tristeza, apatia e desejo sexual, mas seres humanos que podem ter todas essas sensações ao mesmo tempo. E aqui abre um parênteses. Na expressão do Rio Grande do Sul, a reivindicação geral era que os pacientes fossem tratados como gente e não como bichos. 1961 se acabou. Basália tem claro que humanizar o tratamento é muito pouco e não produz o efeito que pretendia. Erradicar a miséria humana que o modelo hospital, hospital centro reproduzia. É dele a ideia básica de transformar as relações entre o orgulho e a sociedade com uma visão crítica jamais vista antes. A exclusão e a repressão produzidas pelo Manicuano estavam com os dias contados a partir disso. Assim como o capitalismo, Cristina, está com os séculos contados. No campo da teoria, muito dissociada da prática, Basile formou a negação da psiquiatria como nunca saída pela loucura. Ao contrário de David Cooper, que cunhou o um termo anti-psiquiatria, sustentava que a loucura era um fenômeno complexo e nem mesmo a psiquiatria democrática, exoradamente, não teria como dar conta, visto que as necessidades do sujeito eram outras, eram muitas. Um conceito Basile simples de entender é o do duplo da doença mental aquilo que se sobrepõe à doença ou uma outra doença, dizemos nós, que é a institucionalização da qual, mesmo saindo, não sai nunca. Conventa a parte final do nosso crime de psiquiatria, uma saída, para para a desconstrução das medidas de segurança, Rio de Janeiro, Revan, assim, Aproveite, ah, se vão é, é, checar isso, claro, o criminologia e vocês vão fazer um grande negócio. Em é, é 1970, um pouco mais ao norte, entre este, quando foi nomeado diretor do hospital provincial, que baseia em, em si o fechamento do hospital psiquiátrico. Não só na teoria e na metáfora, mas na prática. Dele a ideia de que é possível o fechamento dos manicômios e sua substituição pela rede territorial de cuidado e de atenção. Se no mercado tivemos um avanço significativo com a lei de 180, denominada da de Lei Basaga, ou de Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, aqui no Brasil o um avanço foi tímido com a aprovação da Lei 2.216, de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno um mental e redireciona. É, só um minutinho aqui, gente, que eu estou com um problema sério. Está é, tendo um lugar com essa tuba, porque eu estou marcando aqui eu tenho 10 minutos. Eu falei 10 minutos. Então eu queria, né? Não posso. tem que ser a mãe Ok, mas eu tenho, tenho 20 minutos, não então vai. Então ok, então vai caber. Tem que caber. Vamos ver o que eu peço. Eu estava falando mal aqui dos donos de, de, de, de, de. Mericômio, não peço o ESC, que revoltou em 1978, não peço o Tá, vamos. Vamos ver aqui. Por uma sociedade sem Mericômio, essa era a palavra de ordem que permanece até para hoje, que permearia muito nas décadas seguintes. Do modo de estar produzido em vários trabalhadores pela decepcionante política pública do setor, o um evento histórico de Baúí em 1987, onde é cunhada a palavra de ordem, atual até não, não é mais poder, é considerado o marco inaugural do movimento da luta antimicrobial com dois grandes eixos: o tratamento não hospitalocêntrico e o respeito, respeito aos direitos humanos dos usuários. Mesmo com então, os avanços significativos dos vários encontros nacionais da luta antimicrobial, desde histórico encontro de Bauru, já conseguimos avançar muito, mas tem determinados momentos, honestamente, que acho que corremos como na história da rua Vermelha. Correr, correr, correr para permanecer, para conseguir permanecer no mesmo lugar. E tudo isso por quê? Porque assistimos a uma política de criminalização da pobreza mais intensa do que nunca, não só aqui, mas manda fora o pobre é também pecador de um transtorno ambiental, menos mal, pensa, mais fácil será coitê e disso será do lucro, já que o é possível sugar é né, mais valia pelos métodos, digamos assim, tradicionais. O problema maior é da política de criminalização em massa não é de liquidez, mas de solvência, como diriam os economistas. Mas o que é que estamos discutindo, na verdade, com a criminalização em massa? O direito dos credores ou dos devedores, que salvar os bancos ou os correntistas. Ninguém pode ter, por ser considerado diferente, a subtração do direito mais elementar que é o direito de ser sujeito de direitos. Sujeito de sua própria história, protagonista de sua própria vida. Por que se retira do novo fator, por exemplo, os mais elementares direitos? Direito de ser, ter em seu favor, ser um benefício, eu penso que não, isso é uma outra história, tá bem? A proposta de suspensão condicional do processo, ou mesmo de suspensão condicional da pena após o processo. O direito à defesa ampla, o direito à voz do processo, direito à detração, direito à progressão de regime, à liberdade condicional e, sobretudo, direito de ser responsabilizado sua ação. Até o relatório Brasil 2015 informa que 47% dos loucos, chamados de loucos cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Crimes que qualquer um de vocês que não tem nenhum comprometimento ou transtorno, sequer existe a possibilidade de é, detenção. Por que não se desempõe uma medida diversa do que a segregação, muita vez eterna Só 30% possuem é um terapêutico individual e não tem sequer respeitado o prazo que é anual, pode ser uma sensação de periculosidade. O que quer que se queira entender com esse signo. Estava é, me citando aqui, não vou exigir um cabotimismo, essa parte. A desrazão que importe o passar ao e cometer uma conduta que a classe dominante de certa época e coordenada geográfica vai tipificar como crime, não pode impedir a ninguém de ter direitos assegurados. Ah. É, e não afasta ninguém da hipótese de aplicabilidade dos princípios constitucionais. Afinal, diz na e Lenda, o princípio constitucional da igualdade significa exatamente tratar as desiguais de forma desigual na exata medida em que se desigualam. Por isso que eu vou dizer, sem lido algum de harmonia, que a luta pelos fim das prisões e dos monoclonos é uma luta pela inteligência. Uma luta que se trava cotidianamente, nas aulas de aula, de espera, de visitas, nas ruas, nas praças, nas avenidas. Uma luta que não se restringe ao campo do saber, mas é fundamental saber que ela tem que se desenvolver também com o senso comum. Contra a barbaridade dessa segregação, qualquer que seja ela. O fim dos manicônios e das prisões passa necessariamente por uma nova mentalidade, uma antiga ideia de punir para retribuir o mal feito. A vingança da sociedade é a vingança de todos contra uma meia dúzia de pobres coitados que sofrem e, sofrendo, fazem sofrer. Entendo que estamos dando um grande passo aqui hoje com vocês. Estamos fazendo avançar a luta, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Como dizia Franca Basalha. Na evolução da história e da medicina, é claro que o sentido punitivo do termo parece enriquecer-se de um elemento inicialmente ausente, que se transforma passo a passo no sujeito da operação, o observador. Fim de citação. Eu gostaria aqui de fazer duas propostas, né? além do dos, dos maricônicos e das fusões, uma proposta de encaminhamento concreto, que eu acho que... É, é passada a hora da gente ter uma para os presos e presas que não tenham cometido crimes violentos contra a pessoa, com violência ou grave ameaça. Passado da hora. Passado da hora. Vocês podem me dizer, mas que proposta tímida? Vão ficar aí todos os ladrões? É, isso representa 34%. Tá? Ah, mas você quer soltar os traficantes e os traficantes? Eu penso que seria um bom começo varremos de, var, de vez essa hipocrisia do producionismo. É, e temos, enfim, nesse país onde mais de 726 mil presos e presas né? não tem sequer a esperança, isso sem contar os adolescentes em conflito com a lei e os mais de 4 mil portadores de sofrimento mental em fatores. Eu penso que seria, pelo menos, um bom começo. Enfim, era isso que eu queria dizer a vocês para que pudessem refletir e seguir. Né? E pelo carinho, pela paciência da escuta, mas muito obrigado mesmo, de coração. Esse papel de ser mediador aqui, é me né? Colocar como mediador, mas é coordenação de mesa é ingrata, né? A gente poderia continuar bebendo dessa água, né? A tarde toda, mas infelizmente. A gente não tinha falar mal dos donos. Mas... Ah, então a gente.. <risos> <risos> mas, mas tem aqui as perguntas. O Virginia terá a oportunidade de poder. Não quero sair daqui com uma ceifadora de, de falas, mas, claro, se a gente pudesse, a gente beberia dessa água e é muito importante a gente ter a ouvir, ouvir o ouvir a Cristina. Então, vamos ler aqui é, três, três perguntas. Essa é para a Cristina Halter. É, o transtorno de personalidade antissocial ou a psicopatia, como é conhecida, é um caso de doença mental com mente ligada à criminalidade. Como fica a questão da imputabilidade nesse caso, nesses casos? Tendo em vista a negatividade prognóstica nesse caso, qual a alternativa antimanicomial? Essa é da Cristina Cristina cá está para você. Agora, para o vigílio. Qual a possibilidade jurídica e legal de unificar as práticas estatais com, em relação aos pacientes judiciários? Unificar. Vai ter o mesmo procedimento. Tá. E outra pergunta para os dois, né? Como percebem a relação do alto custo, alto número de pessoas encarceradas, superlotação, com a escassez da oferta dos serviços do SUS? Tem que é para os dois. Bom, antes de responder, antes de... Ah, tá. É isso. É, eu queria só dizer que também acompanho o Virgílio nessa militância dele há vários anos, né? não vou dizer quanto, porque isso é sempre ruim, mas <risos> eu sempre fazendo a, a militância de uma forma muito bem-humorada e ao mesmo tempo muito persistente, né? incansável. Então, queria dizer também que estou muito feliz de estar nessa mesa com o Virgílio hoje. Mas, a pergunta é, Bem, eu... Eu... eu eu devo dizer assim, que eu sempre questionei muito essa categoria né, de psicopatia. É, pelo menos o uso que se faz dela, por exemplo, no sistema penal, ficou muito claro para mim. Né? Porque quando eu fui trabalhar no Roberto Medeiros, a primeira coisa que eu observei é que lá havia muitos ditos psicopatas. Mas quem eram esses psicopatas? Era, geralmente eram presos que... Do, vindos do sistema penal como um todo, que eram considerados lideranças no sistema penal. Então, ali, eu recebi logo uma aula do que, que era na prática a psicopatia. Porque o que era o psicopata? Era o líder de, de motinhos, de, de rebeliões dentro do sistema penal carioca que eram mandados lá para o Roberto Medeiros para serem tratados, embora se soubesse que não havia tratamento. Então, era uma doença muito estranha, que por um lado era uma, era, tinha um diagnóstico, mas ao mesmo tempo não tinha cura, não tinha prognóstico nenhum de tratamento. Inclusive, o diretor do hospital da época, ele era contra que receber psicopatas por uma razão, que era a razão de que ele achava que, ali, que o tratamento do psicopata era a própria prisão. Então, que era para que mandar para lá, se eles iam ficar na prisão. Então você vê que é um embrólio que, de fato, eu não acredito, e, e mesmo porque também eu não acredito que exista nenhuma negatividade, como né, você termina a questão, inerente. A, a, a subjetividade de ninguém, quer dizer, não, não existe uma negatividade essencial, uma coisa que você, então, nasceu já psicopata desde criancinha, como muitos acham, né, que é o TBH, é o transtorno de personalidade que começa na infância, quando chega na adolescência já vai virando psicopata, né, então, seria uma negatividade quase que no, no que começa no bebezinho. Né? Então, é justamente isso que eu, nunca, eu sempre achei que essas coisas todas são secundárias. Quer dizer, as negatividades, elas existem, né? a destrutividade humana, né? o prazer em matar, por exemplo, eu acho que existe. A única coisa é que ele não vem como uma tendência básica do ser humano, ele é produzido. Então temos que saber de como aquilo se tornou assim, né? Como é que como é que alguém que nasceu, né, com potencialidades, foi é, trabalhado para se tornar, né, alguém que, que que tem prazer em matar. Então e vai de encontro a essas teorias que que acreditam que há essa, essa, essa maldade, né, é, que vem de berço, né, que precisa, e que isso é uma prisão, né, é, quer dizer, quem acredita nisso, aí ele fica achando que o único jeito é, é, é, é prender ou matar, né, porque não haveria, aliás, nem muita coisa para o psicólogo fazer, né, porque ele já teria que, mas tem uma notícia, só para terminar, uma notíciazinha boa que eu soube outro dia por causa da... Aliás, agora eu vi, eu vi na, na, na, na Voz do Brasil de que está faltando ritalina nos, nos estabelecimentos. Então, a crise trouxe alguma coisa boa, né? na minha opinião. É. Só brincadeira. Um brincadeirinho. Bom, como diz o, o sábio Eduardo do Sec, né? isso é que dá você querer frequentar. né? duas pregadas aqui, duas perguntas dificílimas. Eu estou assim, já li, já não, não sei por onde que eu saio. A pergunta é a seguinte, o senhor, o senhor tem, que o senhor tem a dizer sobre um fator que criou uma trama típica de um psicopata que não é pobre, não foi punido e deixou a vítima vencer dele. Aí eu vou tentar, Leão da Montanha era um, um, um desenho da minha infância, os mais, os, os mais velhos devem lembrar, os mais novos não sabem o que, que é, ele fazia saída, não lembrou, não estou lendo desenho nada, fazia saída pela direita, saída pela esquerda. Eu vou tentar né, fazer uma saída pela esquerda, é, dizer que, mas o que, que é essa trama antiga de psicopata? É um antigo pepezão? Se for o Pepezão, personalidade psicopática, tranquilizai-vos, que isso não, não existe mais. As inteligências como as de vocês já já já se, se deram é, se deram conta de que ele tem que ser varrido para uma, uma sala temporada do museu da paleontologia das ideias sem sentido, tá? Aí eu me lembro, eu me lembro é, dos chamados irrecuperáveis. Na resistência armada. É, em 74, quando, quando a ditadura civil militar dizima os últimos, os últimos é, militantes do partidão, que eram contra a luta armada aí, que né, dá aí para vocês dá, dá, dá, tratados e tratados. É, foi feita uma escolha, aspas. O é, pessoal que estava preso ali na Fortaleza de São João, Costino, é, em Niterói foi em, em condições tenebrosas, foram aí eu lhes recomendo dar bem tempo do Zé Roberto Gonçalves Rezende do Mesa Benedito e usar lutar, memórias é da Guerrilha que Vivi. Foi no é, Roberto, Prancha, uma série de gente, aqueles que aparecem em Perlice, que aparecem naquela foto da Anistia aquela famosa foto da amnistia. É, foi feita uma proposta. Vocês querem ser vizinhos, lá do Heitor Carrilho, lá na Frecaneca, nas imagens boas, foi a implosão daquilo, né? que ali a cadeia, como diz o preso, a cadeira mais mais leve. E eles acabaram indo depois. né Ou querem ir para a Ilha Grande? Né? Os recuperáveis foram todos para a Ilha Grande. Tá? Uhum. Vários deles. Vários deles. Então, eu fico, pensando, eu fico pensando... A letra me parece uma letra feminina, a letra é linda, mas eu não, eu não tenho como, como, como responder. Eu não sei... É, é, é, é a resposta. Agora, o rico, que não é pobre, né? ele não foi punido e deixou a vítima à mercê dele. Isso me dá um cheiro de mal de amor, será é que a gente pode brincar, brincar com coisa séria, sabe? Mas a, a figura do pepezão, eu estou tentando uma saída para responder e não consigo, tá? A outra pergunta, e né? essa também é daquelas que, voadora, né? pulo de dois pés no peito, eu estou Doutor Rogério, qual a possibilidade se, se, jurídica... Se fosse a relação entre uma mãe e uma filha? Doutor, a meu, a meu modesto juízo não muda, não. Tá? Aí nós temos que perguntar quem que criou essa relação, se foi a mãe ou se foi a filha. tá? Mas não, mas não, a, a, a, a, a, meu, a minha modéstia de juízo não muda, não. Mas não, vamos vamo, vamo fazer o seguinte: aquele sapateiro que quer falar mal do, do quadro do Michelangelo, né? um dia o Michelangelo pegou o pelo pelo o baixo saco de fora. Você faz o que na vida, meu chapéu? Ele falou, eu assim, um sou sapateiro. Então você se limita a criticar os sapatos. É? Eu não posso, eu não posso. É, embora meu mestrado tenha sido sobre sobre maluco que comete crime, meu doutorado sobre isso, trabalhei com quase 700 casos aqui, na Itália, eu não posso, sem consciência, dar uma, uma, uma resposta para a senhora que não seria uma resposta científica, seria a xometria. Hum. Não, é, não é, é, é, é a minha praia. Agora, a, a tal da personalidade psicopática, eu tenho assim, um pouco de, de trava, sabe? De, de, de, de engolir até o próximo. A gente engole né, as coisas. Mais inacreditáveis nessa vida, mas eu me, me recuso a, a, a digerir. Tá? A segunda, que também é, é mais simples de um quem, mas essa aqui, essa eu não sei responder. Tá? Tentei dar uma saída para não deixar não ela sem resposta. Adivinhei que a letra é feminina, adivinhei que havia um é mal de amor, tá vendo? Bom por amor, pode viajar, não trago a pessoa nada, quem faz isso é o direito penal, eu tenho os dias. Mas eu queria dizer o seguinte, essa é uma possibilidade jurídica e legal de unificar as práticas estatais com os pacientes judiciários. Olha, eu também, essa me parece, a letra é linda, essa me parece, me parece de alguém aí, algum perverso da área do direito, porque fazer uma pergunta dessa também convenhamos. Eu, mas essa também tá mais simplesinha, essa também tá mais simplesinha, por incrível que pareça. Essa eu, eu ouso dizer o seguinte, por que não fazermos o misto com S, né? entre Pai PJ e Pali e colocarmos sob a égide do Ministério da Saúde. Também estou tentando, estou tateando no escuro. Tá? E essa que me contemplou, essa pela letra, parece que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer hoje, que já estou fã de carteirinha, desde que li o texto. Ela disse o seguinte, gostaria de ouvir do Virgílio que ele não conseguiu falar sobre meter o pau nos donos dos maricômicos. Se vocês me permitem, <risos> são três parágrafos curtinhos que eu digo o seguinte. Os donos dos hospitais psiquiátricos, que sempre se ocupetaram com a verdadeira farra, para dizer de modo elegante, que eram as autorizações de internação hospitalares, as AIHs, agora se assanham novamente para lucrar e luto com a praga da internação dos usuários de drogas, em especial a cocaína em pedra, nas chamadas comunidades terapêuticas, que apesar do nome havido vida em apropriação indébita, da ideia original, transformaram-se em manicômios com Deus. Esses infelizes, outra vez para dizer de modo elegante, não conseguem ver uma desgraça sem que queiram lucrar com ela. É óbvio que a internação forçada não faz ninguém largar nada, seja vício, desespero ou mal de amor. Os verdadeiros drogaditos são os que pensam que podem tudo com o dinheiro e fazem circular a ideia, obviamente, paga de alguma maneira, de que a intervenção psiquiátrica livraria os usuários de crack do pior demônio, que é a tristeza deles mesmos. Não seria mais sensato e, sobretudo, menos traumático e mais barato fazermos vários sercens ADs, Centro de Referência e Saúde Mental para Usuários de Álcool e Drogas, como dizemos na minha aldeia, ou CAPS AD, como é também conhecido em várias outras aldeias, que funcionassem 24 horas, mas aí é difícil dos poderosos lucrarem com isso era isso que. que veio uma pergunta aqui sobre como percebe a relação do alto número de pessoas encarceradas com a escassez da oferta dos serviços do SUS. Eu acho que essa questão de levar o SUS de fato para dentro das penitenciárias é hoje uma questão muito importante, é uma militância que eu estou vendo os psicólogos se engajarem, que eu acho que dá é da maior importância, né? Os colegas, a Marcia Badaró e outras pessoas que estão participando dessa, dessas conferências sobre saúde no sistema penitenciário, que até vai acontecer uma agora, né? Eu estou vendo os psicólogos se engajarem nisso e eu acho que isso é da maior importância, né? essa, essa perspectiva de... Porque vocês sabem né, que os índices de tuberculose são elevadíssimos ali dentro sim, sim, sim, sim. É, e todo tipo de doença. Então, é uma porta, é um caminho né, que eu acho que é viável para nós lutarmos por isso, né, para a extensão do SUS, que é normal, né? que seria normal, né? aliás, piorou muito, né? porque houve uma época que no Rio de Janeiro, pelo menos, a, a saúde no sistema penal era bastante melhor do que é hoje. Então, é uma porta muito importante que foi aberta essa discussão e eu espero que continue.